Tá fraco pra caramba hoje, hein? Horas parados e nada de tocar uma corrida Ah, quer saber? Eu vou voltar pra casa, desisto Se você tá com esses pensamentos, meu amigo, minha amiga Assista esse vídeo até o final Que eu vou te trazer cinco dicas valiosíssimas Que vão aumentar a sua demanda de corridas De uma forma que você nem havia parado pra pensar nisso Então, se você não me conhece, meu nome é Lucas Prazer e vem comigo Thank you que esse vídeo vai ser rápido e objetivo, mas antes de iniciar ele, certifique-se que sua inscrição aqui abaixo está ativa, confirma também se o sininho está ativado, porque assim você não perde nenhum vídeo novo que eu posto, com dicas, informações, sacadas, tudo que envolve o um motorista de aplicativo, que eu tenho certeza que vai agregar demais ao seu trabalho. Ah, e não esquece de deixar o seu like para também dar aquela fortalecida aqui no começo do vídeo, beleza? Tando tudo certinho, sem enrolação, vamos para a primeira dica. Certifique-se que sua internet está com sinal fraco ou oscilando. Por incrível que pareça, esse é um dos grandes motivos que fazem com que os motoristas não recebam chamadas, porque não está havendo comunicação do aparelho celular com o servidor da Uber e isso faz com que muitos motoristas mesmo dependendo da região do plano de internet acaba ficando parado por muito tempo eu mesmo já fiquei muito tempo parado esperando em vários lugares assim e quando eu ia anotar no meu celular eu via que não tinha sinal de internet e desanimava demais porque eram horas paradas e quando eu ia ver acabava fazendo com que eu ficasse com cara de palhaço. E saindo ali do local que estava fraco a minha internet, voltava a tocar. Então, meu amigo, sempre certifique-se que sua internet está ativa, não está tendo nenhuma oscilação assim que você parar o carro. Porque assim você não vai ter a dor de cabeça de ter que ficar horas e horas parado sem tocar nenhuma corrida, certo? Segunda dica, e é que também eu acho muito essencial, você deve sempre ter o aplicativo de passageiro da operadora que você está trabalhando. Vamos supor, se você está trabalhando de Uber, tem o um aplicativo de passageiro da Uber, se está trabalhando de 99, tem o um aplicativo de passageiro da 99. E o porquê isso? Porque toda vez que você ficar parado em um local e você ver que em um período de 15, 10 minutos não tocou nenhuma corrida, abra o aplicativo de passageiro, que nem eu vou mostrar aqui ao lado, dê uma pincelada no mapa para ver se não tem muitos motoristas também parados naquela região. Se você notar que tem muitos motoristas, a melhor opção é você pegar e sair daquele local e ir para um local onde tiver maior demanda. Assim eu tenho certeza que você não vai ficar tanto tempo parado esperando corridas. A dica que eu acho também a mais importante é mantenha sempre o bom atendimento. E o porquê de manter o bom atendimento? Porque quanto melhor for o seu atendimento, maior vai ser a sua avaliação dentro do aplicativo e como já foi comprovado em diversos canais e até mesmo aqui no meu canal em um vídeo que eu provo sim os motoristas que têm maior avaliação têm mais prioridade em corridas e isso também é óbvio nenhuma empresa vai entregar o pior atendimento ao seu consumidor então aqueles motoristas que são bem avaliados sempre vão ter prioridade nas corridas e aqueles que têm avaliação abaixo da média com certeza vão ficar pendurado esperando corrida então é muito importante até mesmo para preservar com que os passageiros continuem utilizando a plataforma que seja sempre feito um bom atendimento e a quarta dica e eu também eu acho a melhor de todas é que você tenha esse aplicativo aqui acompanha do lado aí esse aplicativo se chama Rebu. o Rebu ele tem uma função muito top mesmo que te ajuda a identificar as melhores regiões que provavelmente vai ter chamadas. Não é garantia, mas é aumenta as suas chances de receber corridas em determinados locais. E como você faz para ter acesso a esse aplicativo? Baixe na Play Store ou na Apple Store o um aplicativo chamado Rebu. Assim que você abrir ele, confirmar as configurações, você vai clicar nesse botãozinho azul aqui. Olha só. Tem a opção chamada melhor região, como diversas outras opções que também com certeza vão te ajudar no seu trabalho de motorista aplicativo. Clicando em melhor região, olha só, eu posso selecionar a melhor região em até 800 metros, 1 km e 200, 1 quilômetro e 600 e 2 km. Essa distância é o período máximo que ele vai encontrar aqui para mim poder me deslocar e ficar parado esperando correr nesses locais. Se eu colocar aqui 2 mil metros, vamos pesquisar aqui. Ó. Olha só, ele já identificou três locais que são de alta demanda. Uma, aqui ó, aqui embaixo como você pode ver, tem cinco condomínios ou prédios residenciais. Condomínios e prédios residenciais costumam ter maior demanda de chamada porque é um amontoado de pessoas que provavelmente vão chamar o um aplicativo. Segundo local, olha só, aqui também, com cinco condomínios ou prédios residenciais próximos e aqui ó, com dois condomínios ou prédios residenciais e um restaurante. Escolhendo o local, vamos supor, eu quero escolher esse primeiro local. Nesse primeiro local é só você colocar em dirigir e o aplicativo já vai abrir o aplicativo de navegação e vai fazer com que você vá até o local. Muito prático, útil e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu trabalho como motorista de aplicativo. E a quinta e última dica é que você não fique parado em poços de combustível ou aglomerado de motoristas que estão ali batendo papo esperando corridas. A melhor opção mesmo de você ficar esperando corridas é em ruas paralelas. Pois ficar parado em rodas com outros motoristas, você só vai estar competindo contra eles, o que vai diminuir muito as suas chances de receber uma corrida. E também já foi comprovado que o próprio aplicativo com o seu algoritmo ele, assim que o passageiro chama uma corrida, ele vai buscar um motorista que está até 100 metros após a solicitação da corrida. Então o passageiro está aqui nesse ponto, após 100 metros de distância, ele vai caçar motoristas que estão próximos e aquele que tiver o mais próximo possível vai receber a chamada. Então se você fica no meio de um monte de motoristas e o passageiro está a não sei quantos quilômetros de distância, isso só vai fazer com que você fique competindo várias corridas ali que estão até 100 metros de distância e vai fazer com que você fique muito tempo parado. E como eu sempre digo, tempo é dinheiro curiosidade rápida aqui referente aos 100 metros de distância no local onde o passageiro solicitou a corrida tem casos que você parado em determinado local vamos supor estar tá parado aqui e tocou uma corrida praticamente aqui só que geralmente essa corrida que tocou aqui é do outro lado da rua e para você pegar essa corrida você vai ter que praticamente dar uma volta no quarteirão na qual dá praticamente os 100 metros e voltar do outro lado, o aplicativo é meio burrinho nessa questão geralmente você nunca vai pegar uma corrida que você está aqui e o passageiro está aqui é muito raro mesmo. Bom, e estas foram as cinco dicas que eu queria passar para você que eu tenho certeza que vai aumentar demais a demanda de corridas que você está tendo, porque você tomando todo esse zelo, todo o cuidado de certificar sempre que sua internet está boa, tendo o um aplicativo de passageiro para evitar de ficar no meio de muitos motoristas mantendo sempre a sua nota em alta para receber mais corridas e com tudo isso juntando o aplicativo Rebu e evitando postos de combustíveis e aglomerado de motoristas eu tenho certeza que a sua demanda de chamadas vai aumentar em até 100% e uma dica extra e top que eu tenho certeza que vai te ajudar a também a ter mais corridas é você ter uma maquininha de cartão dentro do carro porque é comprovado que grande parte dos motoristas não andam com maquininha dentro do carro e no aplicativo da 99, você aplicando a opção de corridas com maquininha de cartão, você pode ter certeza que vai tocar muita corrida nessa opção. E para te ajudar a ter uma maquininha de cartão, eu vou deixar o link aqui abaixo com super desconto para todos os motoristas que são acima da média. Então não perca tempo, adquira sua maquininha e receba mais corridas,